A aula de hoje, uma aula nova, eu vou trazer para você, para fazer em casa, exercício para trabalhar bem o abdômen, essa parte superior do abdômen. Eu sou o professor Emílio Júnior, não me abandona, já escreve aí, se inscreve no canal, dá esse joinha e vai lá embaixo nos comentários e me diz a cidade ou o país que você está para eu poder te conhecer melhor. Garanto que você vai se surpreender, vou mandar uma mensagem especial para você, tá bom? Vamos lá? Vamos sentar assim, deitarmos de decúbito dorsal, que é deitado de costas, assim como eu deitei aqui. Vai fazer a extensão dos dois braços, assim, dessa maneira, faz a extensão dos seus braços, e aí você vai tirar as costas o máximo que puder do solo e volta. Não precisa elevar ou dar tranco, é só tirar um pouco e volta. Faz a extensão e volta. Só isso. Você vai tirar um pouco as costas, estica o máximo o braço e volta à posição inicial. Tirou, volta à posição inicial. Tirou, volta à posição inicial. E é somente esse movimento. Mas, professor, quanto tempo eu tenho que fazer esse exercício? Não existe um tempo determinado para você fazer esse exercício. O que existe é que você tenha que colocar um cronômetro, um reloginho, coloca lá 30 segundos e faz. Conseguiu fazer os 30 segundos? Descansa. Ah, dá para fazer um pouquinho mais. Coloca 50 ou 1 um minuto e faça. Conseguiu fazer um minuto? um minuto e meio e assim progressivamente. Mas para fazer as atividades físicas, tem que ter a liberação do seu médico. Sentiu trabalhar o seu abdômen? Pode ser feito com carga, aí você segura o pezinho e faz o mesmo movimento. Em um novo vídeo, eu vou trazer esse mesmo exercício para avançados e intermediário. Depois que você já conseguiu passar pelo menos de um minuto fazendo esse exercício, aí assiste o outro vídeo para avançado e intermediário, que vai ser colocado aqui no canal. São muitas dicas de treinamento, vamos passar de muitas mesmo. Então, você quer aprender a malhar sem invenção? Vai depois lá nos outros vídeos e assista. Eu sou o professor Emílio Júnior, até nosso próximo encontro.